Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como fazer a segmentação, é, clicando sobre a imagem, outra aula a gente aprendeu como fazer segmentação, é, utilizando paleta de cores, utilizando os próprios parâmetros, colorimétricos que a gente tem dentro das nossas imagens. Nessa aula de hoje a gente vai aprender uma forma diferente de nós fazermos essa segmentação que na verdade não é uma segmentação, é uma clusterização, de forma que a gente é, agrupa pixel de acordo aí, né, com os seus valores de R, de G e de B, fazendo com que nós consigamos então ter dentro de uma imagem diferentes objetos destacados. Okay? É, então vamos utilizar aqui essa metodologia, vamos começar pagando a memória do R. remove list igual a ls. Vamos carregar aqui o nosso exemplo. E vai ser. Vamos iniciar aqui com o um exemplo de número 10, CTRL ENTER, vamos criar a nossa imagem que é igual a underline, image, a gente já ensinou em outras aulas né, como que a gente abre mais do nosso próprio computador, que a gente vai abrir essa imagem do nosso banco de dados aqui do próprio pacote, prot igual a verdadeiro, CTRL ENTER. Uh, aqui é um igual então nós temos aqui uma imagem né, onde nós temos uma plântula e vamos utilizar então essa metodologia vou criar aqui ó m1 igual a é, a função que nós vamos aprender a utilizar é essa função que faz uma clusterização utilizando a metodologia do caminhos a única coisa que nós vamos precisar alterar aqui né, vamos colocar aqui ó e m, que é o nome do nosso objeto bandas, vamos deixar aqui todos né? a gente quer utilizar as nossas três bandas ncluster vou colocar aqui igual a 2 nós vamos criar duas classes é, e aqui a gente tem outras coisas que a gente não precisa mexer né? tem aqui o número de interações, vou deixar aqui em 10 máscaras, né? a gente não precisa utilizar uma máscara aqui nesse caso é, temos aqui também as cores, vou colocar aqui ó, cor igual a C Vou colocar red, vamos colocar também azul Isso, vou dar aqui um ctrl enter a gente consegue ver que a gente fez uma separação do que é fundo e do que é a nossa plantula A gente colocou apenas duas classes, então a gente tem aqui duas cores e o nosso objeto de referência, esse M1, ele vai ter uma lista com dois objetos. Na primeira é uma matriz, né, que vai ter aqui o nome de linhas, o nome de colunas da nossa imagem. Vai ter falso porque é background e um porque é foreground. Okay? É, vamos criar aqui um M2 com três classes só para a gente ver o que, é que vai acontecer. Então, vou colocar nome de cluster igual a três... Vou acrescentar aqui mais uma cor. Vou dar um CTRL ENTER e com três classes a gente consegue ver que nós conseguimos separar direitinho o que, que é o nosso background, que ficou com a cor amarela, o que, que é a nossa parte aérea, que ficou com a cor verde, e o que, que é a nossa raiz, que ficou com a cor branca. É, vocês conseguem ver que é uma metodologia muito legal para a gente fazer essa classificação, essa segmentação. Mas isso daqui é um algoritmo que começa por valores aleatórios, utiliza uma metodologia interativa, de forma que se a gente fazer isso várias vezes, cada vez a gente pode ter um resultado diferente. Às vezes o um resultado certo, às vezes o um resultado errado. Né? Às vezes eu aqui, não ficou legal. É, então, esse método aqui do... Utilizando caminhos, é necessário que a gente sempre preste bastante atenção para ver se a segmentação está acontecendo da forma como a qual a gente precisa, mas é uma alternativa. Só para a gente ver, vamos fazer aqui com a imagem do Exemplo 3, que é aquela das folhas de acerola, com duas classes, vamos separar aqui direitinho o que é fundo e o que não é fundo, né? ou seja, folha e objeto de referência. Vou colocar aqui, considerando três classes, vamos ver, aqui já ficou legal. Né, que a nossa terceira classe apareceu como sendo a sombra da folha. Então não é sempre que a metodologia ela vai resolver o nosso problema, ok? É, então é isso pessoal, a gente aprendeu aqui uma metodologia bem diferente, bem interessante para a gente fazer a segmentação, ok? É, espero vocês aí na próxima aula, se inscreva no canal e até mais.